Olá, minhas amigas, o treino hoje é para abdômen. Minhas guerreiras, minha mãe vai fazer o treino para abdômen, onde ela vai utilizar uma bola, vai manter as pernas flexionadas, equilibrando a bola, os braços atrás da cabeça, e agora ela tem que pegar a bola, bater com a bola atrás, volta, coloca a bola no mesmo lugar. É somente esse treinamento. Vamos lá, vai fazer o máximo de tempo que ela conseguir. Não tem uma contagem. Esse exercício é o máximo que você conseguir. Isso aí. Vamos lá. Minha amiga, se você não tiver uma bolinha, pode ser um travesseiro. O ideal é que seja uma bola justamente para trabalhar os músculos estabilizadores do seu corpo. E assim vai ficar mais difícil. Você tem que manter o equilíbrio da bola. O travesseiro você não vai conseguir manter esse equilíbrio. Mas com a bola você vai trabalhar outros músculos além do dos músculos abdominais, vamos lá, isso está perfeito, Bora mãe, perfeito, coloca isso, vai, pega, isso, perfeito, vamos embora, não tem uma contagem, observe que ela está fazendo o máximo que ela consegue, vamos lá, isso, vai, pegou, e é normal, às vezes essa demora, porque a pessoa ela tem que equilibrar a bola, então a dificuldade dela está sendo aí, equilibrar a bola, descansa. É normal, quando você começa a ficar fadigada, você vai sentir justamente isso, o cansaço, você já não vai conseguir mais controlar essa bola de maneira correta, não vai ter um equilíbrio tão eficaz na hora de fazer, então você descansa o tempo que for necessário para poder fazer mais uma sequência. Deu um tempo aí, ela fazendo o exercício, de aproximadamente um minuto de exercício. Foi muito bom. Então, vai colocar, posicionar, desceu, pegou a bola, isso, leva lá, posiciona, isso, pega a bola. Esse é o movimento que vocês irão fazer. Vamos lá. Tira a cabeça sempre para pegar a bola. Tem que levantar isso, tanto para colocar como para pegar. Isso, isso Perfeito, perfeito tá muito bom o treinamento Isso Vai Isso aí Força Concentração Vai lá, levanta um pouquinho Vai, levanta o corpo, põe a bola lá Não perde esse tempo não Esse tempo é precioso Vamos lá, contrai sempre o abdômen é, subiu, largou a bola, desceu, pegou, subiu, largou a bola, já desce. Isso! A perna que é responsável, isso. Descansa, descansa. Isso. Não deixa a bola fugir. Isso. Segura. Põe a bola aí na barriga. Isso aí. Tá sentindo o quê? E se cansa, e se puxa bem. Puxando bem? Puxando, puxando bem. Qual a região que está puxando bem? Aqui do abdômen. É isso aí. Isso e as pernas, é. como é que ficam? As pernas. Chega a arte, né? É, porque você tem que manter ainda. Manter. E o equilíbrio também, né? O equilíbrio né? eu tô bem melhor, né? Então vamos lá. Colocou. Estica a mão atrás. Pera Ó, aí. Mantém, mantém o equilíbrio. Isso aí, tá errado, vai, levanta um pouco, isso, vai, isso, levanta o corpo, pega a bola, isso, volta, isso, tem que largar a bola e já descer, isso, pegou, larga a bola e já desce, isso, perfeito, pega a bola e já desce, isso, embora, pegou, isso, isso, vamos lá, pega a bola, descansa Descansa, então tão ruim assim esse treino? Ai. Olha, é isso. eu tô... tô... bora Não deu nem ainda cinco minutos de treino. Ah, mas ele puxa muito. Puxa muito assim? Puxa, puxa. Que puxa. É isso. Isso puxa. daí é pra provar minhas guerreiras que um treinamento utilizando só uma bolinha de plástico, tão levinha, né? E se torna tão difícil, não se torna? Então, bora. Pegou. Aproveita e deixa aí nos comentários também se você conseguiu fazer esse treinamento. Quanto tempo você conseguiu fazer esse treinamento? É importante entender isso. Isso. Agora que está numa pressão, hein? Gostei de ver. É isso que tem que ser o treinamento. Com raiva. Vamos embora. Isso. Botou. Isso. Descansa. Mas foi perfeito. Ó. Meus parabéns. Me surpreendeu agora. Com essa agilidade, mostrando que quando está cansada parece que vem a força e. Vem a força e você. Mas também tem uma alimentação boa, ah, regrada, para poder conseguir ter energia suficiente para fazer o treinamento, não é verdade? Dormo bem, dormo bem. Isso aí, bebe bastante água. Muita, muito. Tem que tomar um solzinho por causa da vitamina a D. Parte da isso, no sol, nas costas, nas pernas, enfim Além de fazer os afazeres normais no dia a dia Vamos lá, botou Vai Lá atrás, com a mãozinha Vai Um Isso, mais devagar Não adianta correr também não, porque ele vai morrer no meio do caminho um, Dois, vamos embora Vai lá Levanta, isso Vai lá Isso Vai lá. Tá perfeito, mãe. Perfeito. Tô adorando. Agora sim eu tô gostando de ver. Isso. Larga. Pega lá em cima. Bate. Volta. Isso. Pegou. Isso. Pegou. Isso. Vambora. Isso. Isso. Dando uma roubadinha ah, aí, dei, dei uma roubada, mas vambora. Ai, tô soando muito já. Gente. Tá, tá perto do fim, falta só um pouquinho para finalizar. Exatamente. Só, só, eu mas, só, uma piada, ó, só um... Se eu te falar que só faltam três minutos para finalizar, você não vai acreditar. Então faz, ó não, põe a perninha direito, um pé do lado do outro, isso. Um pé do lado do outro, isso aí. Vai, isso, levanta o corpo para pegar a bola. Levanta sempre o corpo para pegar a bola, isso, vai lá, isso, vambora, são só 3 minutinhos, três minutinhos passam rápido, você nem sente, isso, vai, faz mais devagar, vai descansar enquanto está fazendo o movimento, pega, pega, opa, não é a perna que traz não, você que vai lá pegar, vambora, continua. Isso continua. Opa, deixou a bola embora? Por quê? Pega a sua bolinha ali e embora. Pega a bolinha ali, não dá falta isso. Olha a preguiça da pessoa. A pessoa vai se arrastejando. Que que é isso? Descansa. Eita e ferro. não tá nem conseguindo <risos> se movimentar, hein? Preguiça. Mas é o cansaço, não é? É o cansaço. Porque o treino dá, tá, tá puxado. Tá, é um treino bom, puxado, se movimenta muito. Não, e é bom informar para todo mundo que você, quando faz o seu treinamento, as pessoas pensam que é só um treinamento. Mas você já malhou abdômen, já. já malhou coxas, já. já malhou glúteos. Olha quantos treinamentos você já fez. Você já fez uma média de 40 minutos de treinamento, e todos eles intensos, treinamentos fortes. Vamos lá, colocou, isso, segurou, volta, colocou, isso, segurou, volta, colocou, volta, isso, colocou, volta, isso, vai lá, isso, continua, Pega, opa, deixa pra lá Mas e aí? Eita, ela voltou, se ela voltou, continua Ela voltou, continua ela, Não, com as duas pernas certinhas Isso, parou, vai, sobe Isso, a bola voltou, ela falou, vamos continuar Não tem não Vamos embora, isso, levanta esse corpo para pegar a bola Levanta esse corpo, isso, devagar Vai lá, vai lá. Levanta esse corpo, deixa a bola aí vai. Vai. Isso. Levanta o corpo, pega a bola. Isso. Levanta o corpo, pega a bola, pega a bola. Vai, levanta, pega. Isso. Isso é Meus parabéns. Como é que foi esse treinamento? Dá um tapa no visual. Dá um tapa. Isso aí. Foi puxado? Ai, foi. Foi muito puxado. Olha, mas eu tô, tô, estou tô em forma. Em forma mesmo, porque o treinamento foi exaustivo, foi um treinamento forte. Mas é esse tipo de treinamento, minhas guerreiras, que eu gosto de mostrar para vocês que independente da idade, independente da condição física, vocês irão fazer dentro dos seus limites. Foi um treinamento, aproximadamente, de oito minutos de treino, utilizando a bola, e ela conseguiu atingir o máximo que ela poderia fazer. Oh, e é, é isso que então bom, tá bom, mostrando que tá bem ainda, poderia fazer até uma saideira. Não, ah, então, então tá bom. desde para todo mundo. Deus, tchau, até tchau. nosso tchau. Próximo, tchau. próximo encontro. Tchau.